Eba, o amor venceu e agora todos os inimigos do amor serão caçados e destruídos. Não estamos mais em eleição. O Dilma já venceu e agora ele pode fazer o que bem entender. Mas antes de falarmos sobre essa polêmica do Sérgio Moro e do Dilma, eu quero dizer o seguinte, certo? Eu não gravei vídeo para vocês de manhã, porque ontem eu peguei uma febre animal muito forte, certo achei que ia derreter por dentro então hoje eu tô um pouco melhor um pouco melhor não bem melhor o suficiente para conseguir gravar esse vídeo agora para vocês certo e é o seguinte eu acredito em Deus sei que eu sou um homem de pouca fé mas tudo que acontece na minha vida eu tento entender qual que é a razão de Deus para aqui e muitas vezes a gente está tão focado num caminho tão focado numa trajetória a gente esquece de parar e olhar para o redor, esquece daqueles que estão conosco, esquecemos daquilo que realmente queremos, um povo melhor, um povo que tenha um pouco mais de honestidade em seu governo, um pouco mais de liberdade, isso a gente nunca vai entregar. Tem muito trabalho ainda para construir aqui na plataforma, enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver falando, eles podem ter certeza que ninguém vai nos ferrar. E aparentemente eu não sou o único. Vejam aqui. Carla Zambelli é diagnosticada com úlcera gástrica e se afasta da câmara. É assim para todos nós. Troca. Certo? Estamos todos doentes. Acredito que eu não sou o único, não. Nós todos estamos doentes, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja pelo estresse. Não conseguimos acreditar no que está acontecendo conosco. Mas, depois de toda noite difícil, tem o nascer do sol. E nós iremos vencer o comunismo, o socialismo, o nazismo, o liberal socialismo, a social demoniocracia, o progressismo. Todos esses são ideias nefastas que não vão durar para a história. Assim como eles já caíram no passado, vão cair aqui no Brasil também de forma democrática, que é o que eles tanto têm medo. Então, melhoras para Carla Zambelli. Aqui nós temos que o Daniel Silveira continua preso, segue em prisão, ele está dividindo uma cela coletiva no Banco 8. O ex-parlamentar divide espaço com o ex-vereador Gabriel Monteiro e outros detentos com nível superior. Perto dali também está preso preventivamente outro deputado, Roberto Jefferson. Então tem pessoas que estão literalmente sem liberdade nesse momento e nem sequer podem mais se pronunciar. Nós temos que falar por eles. Então toda a força aí ao Daniel Silveira que pode ter cometido erros, assim como a Carla Zambelli, mas uma coisa não justifica a outra. E temos aqui o choro do Bolsonaro. Ele se emociona em evento do PL mulher gostar, do PL mulher, certo? e gostaria de estar presente. Então tivemos o evento de lançamento do PL Mulher nessa terça-feira encabeçado por Michele Bolsonaro o ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma participação ao vivo e se emocionou ao dizer que queria estar presente presencialmente o ex-presidente está nos Estados Unidos desde o fim de dezembro quando deixou o Brasil antes de terminar o mandato presidencial queria muito estar aí neste dia especial com minha esposa meus filhos meu partido afirmou apesar da distância Estou muito feliz de presenciar um momento maravilhoso como este. Um abraço nos homens e um beijo nas mulheres. Finalizou. Então, o um choro do Bolsonaro aí, troca. Então, vou só mostrar aqui que ele tava realmente bastante emocionado. Ai, ai, força, Bolsonaro. Força para todos nós, que a coisa não tá fácil, não. E aí, vamos aqui ao fatídico vídeo do Dilma. Certo? Ainda bem que o amor venceu. Maravilha. O senhor então, como, eu tinha, sendo torturado. como eu tinha tortura. inocência era tortura. Como eu tinha inocência, uma coisa que eu tinha muito orgulho, que eu, que eu nunca contei isso, mas por exemplo de vez em quando ia um, um procurador entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem, entrava três ou quatro procurador lá e perguntava tudo bem, falava não está tudo bem, só vai também quando eu fudei esse muro. É isso. A vingança de um criminoso e ele realmente tá conseguindo, né? Tomou a presidência e agora tá literalmente declarando que vai foder um senador de outro poder. Isso é tudo democrático. Tudo uma maravilha. Imagina o Bolsonaro falando a mesma coisa durante o governo dele. Pelo amor de Deus. E não tem papas na língua, não. Tá querendo falar palavrão mesmo. <risos> Olha os jornalistas. <risos> Oh, o Lula tá falando palavrão. Não, vocês cortam a palavra que querido. Não, não, é, não, é, é, é, é, vou... é quando eu falava assim, eu olha, eu quando eu tô, aqui pra me, eu tô aqui pra me vingar dessa gente. Tá? tá aqui pra se vingar dessa gente. Ele não tá pra governabilidade, ele não interessa pro Bolsa. Foda-se a Bolsa. Ele não tá nem aí pra ninguém. Ele só quer o que ele acabou de dizer. Foder o Moro e seus inimigos. É só isso. Como que pode um ser tão vingativo estar lá? É porque literalmente o crime venceu. E qualquer pessoa que diga isso vai ser presa, porque o crime venceu e você não pode reclamar do crime. Então, eu retiro o que eu falei. eu falava todo dia que ele visitava lá. Se prepare, entrava um delegado, eu falava a mesma coisa: "Se prepare que eu vou vou provar". É isso. Simplesmente isso. Não tem mais o que falar. E aí, temos a resposta do Moro. O senador Sérgio Moro respondeu em entrevista à CNN nesta terça-feira as críticas feitas a ele pelo presidente Dilma. Isso não foi crítica, cara. Foi literalmente uma ameaça e ele não interessa se foi a justiça, se foi um cidadão. Não, ele simplesmente quer destruir aqueles que o ferraram. Durante entrevista ao portal de esquerda Brasil 247, que... No passado, recebeu alguns milhões no desgoverno do Dilma e agora, com certeza, vai receber uma boa verba de publicidade e propaganda. Na conversa, Lula relembrou o período de que esteve preso em Curitiba. De vez em quando, ia um procurador de sábado ou de semana para visitar, ver se estava tudo bem. estavam Entravam três ou quatro procuradores e perguntavam está tudo bem? Eu respondia, não está tudo bem. Só vai estar bem quando eu fuder esse muro. Segundo o Moro. Segundo Moro, quando o presidente utiliza essa fala, ele gera até certo risco para mim e para minha família." E é exatamente o que ele quer, Sérgio Moro. Ele não quer uma vingança do tipo só te ferrar na política, ele quer destruir a tua vida. Assim como todos os comunistas, socialistas, imperialistas, coletivistas, nazistas do mundo inteiro. Quando chegaram no poder, tiraram a vida de seus oponentes. Assim eles conseguiram reinar por muito tempo. Mas esse tempo é sempre determinado. Esse tempo sempre acaba. Porque o povo não aceita a falta de liberdade. Não se acostuma com a falta de liberdade. E é isso que nós vamos ver. Sérgio Moro foi um otário. Que ficou criticando o Bolsonaro durante o governo do Bolsonaro inteiro. Traiu o movimento. Se teve... vingou fez parte do tal centrão morista e hoje tá sofrendo na pele o que que é fazer o L? O que que é não ter apoiado o bolsonaro antes é isso moro? é isso que tem para hoje então muito cuidado porque se já tentaram tirar a vida do bolsonaro não é muito para tentar tirar sua vida não o que, que o Dilma quer fazer com isso? É simples uma ameaça e mostrar que ele pode tudo. Ele está com a mídia podre, ele pode ameaçar um senador e não tem quebra de decoro, não tem quebra de nada, não vai ser perseguido, não vai ter impeachment. Ele pode fazer o que quiser. Se Bolsonaro tivesse falado isso sobre qualquer senador do PT no passado, hoje ele estaria preso com Daniel Silveira e os outros. Ele estaria ali com vários problemas. Mas é isso, a esquerda tudo pode no Brasil. Inclusive aqui, vejam vocês só para finalizar, o Dilma põe sigilo, vis, sob sigilo, visitas a ele mesmo no Palácio da Alvorada. Mas, é ele não ia acabar com os sigilos, que os sigilos iam terminar? Ele só não disse que ia acabar com os sigilos dele, ele ia acabar com os sigilos do Bolsonaro e de todo mundo que ele quer ferrar. É o nível de hipocrisia máximo possível. Mas eu garanto para vocês, tropa, não tenham medo, porque as coisas vão mudar e vão mudar muito rápido. O povo não aceita isso tudo. E aí, para fechar, o Dilma diz que vai para a guerra contra o banco central. Os inimigos dele não são só aqueles que colocaram na cadeia. Os inimigos dele são todos aqueles que trazem algum progresso para o nosso mundo, que trazem algum progresso para o nosso país, para nossa economia. E esse é o objetivo deles. O que a gente precisa hoje é informar as pessoas, porque elas estão completamente desinformadas, acreditando ainda na picanha. A picanha nunca vai chegar para vocês. Não acha? Não adianta ficar achando que colchão duro é picanha, gente. Pelo amor de Deus, a gente só precisa informar as pessoas. Então eu peço que vocês compartilhem nossos vídeos. Né, se inscrevam no canal se ainda não estiverem inscritos. É, e tudo isso que eles temem, nós informando a população. E todo esse tempo tem provado isso. Mas eu acho que eles não vão conseguir, não. E muito obrigado, apoiem nossa oitava rifa e até a próxima. Tchau, tchau.